Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Roosevelt do Bonfim Studio e eu estou aqui em mais um vídeo da série Como era gostoso o meu inglês. Hoje o termo é marketing. Todo mundo já ouviu falar de marketing. As pessoas falam que marketing é venda, vender. E isso não está completamente errado, porque afinal de contas, marketing... Vem de marketing, supermarketing, você já deve ter ouvido, todo mundo conhece esse termo. Então, realmente, ele está essencialmente ligado ao ato de vender. Porém, quando a gente fala de marketing em comunicação, em publicidade, em negócios, a gente está falando de algo muito maior que isso. Então, marketing, quando você monta uma estratégia de marketing, você tem que identificar... Quais são os desejos, as necessidades do seu público-alvo, do seu cliente? E com isso você vai chegar ao objetivo que é a venda. Mas você vai suprir a demanda, você vai suprir as necessidades dele em primeiro lugar, da melhor forma possível e, óbvio, no final desse processo, você vai obter o lucro você quer vender o seu produto, vender o seu serviço. Então, com o marketing, você vai fazer uma geração de valor junto ao seu cliente. Você vai ter que trabalhar na percepção dos diferentes públicos e também sobre o custo-benefício que você está entregando para ele. Então, quando você monta uma estratégia de marketing, você tem que estudar o mercado, você tem que definir onde exatamente você vai atuar. Se você vai atuar no mercado de uma maneira, de certa forma, ampla ou se você vai trabalhar em um nicho de mercado. Então, vamos pegar um exemplo. Você vai vender café, você vai vender esse café de forma indiscriminada, ele é simplesmente café ou ele é um café diferente, ou ele é um café gourmet, ele é um café é, de um lote menor, de qualidade superior ao do mercado então você vai atingir um público que está disposto a pagar por isso, está disposto a pagar um valor maior, porque o teu café é melhor, então ele merece ter ele precisa ter um preço diferente também, não adianta você vender um café ótimo a um preço de um café básico de prateleira, você vai ruir, tua empresa não vai aguentar, porque você tem custos maiores. Então o marketing visa inclusive isso, é não dar um passo maior com a perna, é estudar o público, é saber o que você está vendendo para ele, é o que você está suprindo nesse público, que desejo, que necessidade que ele tem e você vai suprir com o teu produto ou seu serviço e assim você vai obter lucro porque vai trabalhar da maneira correta. Então o marketing é muito mais amplo do que tão somente vender alguma coisa. Então marketing é comunicação, quando você vê um post no, na rede social vendendo alguma coisa, aquele é marketing? Sim e não, porque na verdade aquilo é comunicação. Você está comunicando ao público que aquele produto, que aquele serviço está disponível para ele, porém o marketing ele foi feito antes, ele é feito nos bastidores. Então no processo de marketing, lá você definiu quem é o público, lá você definiu quais os maiores melhores mercados para você atuar e como que você vai chegar nesse público. Até o anúncio chegar até a pessoa e ela rolar a página, rolar a tela do celular, e ver o teu produto ali anunciado, muita coisa aconteceu, então aquilo é o final da ponta desse projeto todo então no final da ponta você tem a comunicação onde você vai mostrar o seu cliente vai chegar até o público-alvo e mostrar olha só o produto o serviço que eu tenho montado especialmente para você com as suas é, de acordo com as suas necessidades que vai suprir aquilo que você precisa que vai melhorar o teu desempenho então o processo de marketing é feito antes da comunicação lá você vai aperfeiçoar o teu produto o seu serviço você vai definir como que você vai oferecer isso para o público né? você vai definir definir que público é esse, né? no que consiste, de que maneira você vai chegar até ele, quais as ferramentas que você vai usar, você vai estudar isso antes, você vai procurar saber se o seu público ele é mais digital, ele é menos digital, como que eu vou é, quebrar certas barreiras de comunicação para chegar até ele e definir, claro, valor, onde você está colocando e que meios de promoção você vai é, utilizar para que o seu público entenda você como aquela pessoa que vai suprir as necessidades que ele tem para aquele determinado produto, para aquele determinado serviço. Enquanto que, na comunicação, você já fez tudo isso anteriormente. Então, você sabe como comunicar, para quem comunicar, porque você já tem o público desenhado. Então, você tem como criar uma comunicação muito mais de acordo com o seu público. Então, não adianta você vender, por exemplo, brinquedos para crianças. Quais crianças? Qual a idade da criança? Você quer brinquedos eletrônicos, brinquedos educativos, brinquedos que a criança precisa usar mais as mãos, interagir, brinquedos para que a criança brinque sozinha, brinque com os amigos? Então você tem uma série de variantes antes de você sair vendendo, simplesmente vendo brinquedos preço X. Você tem que saber como vender isso, da melhor forma atingir o público de maneira correta. Então lembre-se disso, marketing não é apenas... Venda. O marketing também exige uma boa promoção, uma boa divulgação. E para isso que você tem a parte da comunicação. O marketing e a comunicação vão andar juntas. Não é à toa que as faculdades de marketing, publicidade, dão as duas matérias. Então você tem que saber como divulgar, você tem que saber como montar o seu produto, o seu serviço, antes de divulgá-lo. Agora então você já sabe tudo de marketing e um pouco mais. Dá uma curtida no vídeo, assim você fortalece o canal. Você fortalece nossas redes e, claro, vai receber mais conteúdo legal como esse. Aproveita e marca aquela pessoa que você sabe que precisa saber um pouquinho mais sobre marketing e outros assuntos que a gente vai abordar e que a gente já abordou aqui no canal, tá bom? Um abraço até a próxima. Tchau, tchau!